Michele. ok. qual é a sua comida preferida? Sushi! Eba! A gente está indo para comer sushi agora e eu vou... É, tem tem algumas diferenças né, entre o sushi daqui e o sushi do Brasil, né? Tem! Tem alguma, sim. Eu percebi, pelo menos. Então, a gente vai para nosso restaurante preferido para comer sushi. Woo! What's up, guys? Eu já fiz vídeos comparando as comidas daqui com as comidas aí no Brasil. Já comparei hot dog, McDonald's e pizza, mas hoje eu vou comparar sushi. Ok gente, estamos aqui no centro da de Denver, né? É. Da minha cidade. É um pouco difícil um, chegar aqui no centro, tipo achar estacionamento e, e tudo, mas realmente isso é o melhor sushi. Nossa, que a gente encontrou aqui na vida, é o melhor sushi assim da vida ah, e às vezes é bom tipo ir no centro e passar no centro também sim que é gostoso, eu gosto daqui ah, então vamos lá Então, esse lugar é conhecido pelos nomes dos sushis, dos rolls aqui, então, Michele, qual é o nosso preferido? Orgasmos múltiplos! <risos> e, gente, é! E é, porque é uma explosão de sabores sensacional, assim, né? Realmente é muito, é muito bom, é, é, um, é um prato único, tipo, realmente você tem orgasmo na boca quando você come, eu vou mostrar porque. Então gente, a primeira entrada chegou e é um pouco diferente tem alguns pratinhos aqui nos Estados Unidos quando você está comendo num restaurante japonês e esse aqui é salmão mas tem uh, abacate dentro do salmão queijo em cima eu falo que é melhor do que a sushi uh, é muito bom, muito bom mesmo a sushi daqui e o sushi do Brasil parecem a mesma coisa. Tem California Roll, que vocês têm no Brasil. Um, tem sashimi aqui, que vocês têm. Um, a Michelle falou que a maior diferença para ela é que aqui usamos muito abacate em todos os, os rolls do sushi. Um, a gente está doente para abacate aqui nos Estados Unidos e usam para comida mexicana, sushi, todas as comidas saladas você vai encontrar abacate. Um, e para mim a, a maior diferença é que. No Brasil, vocês comem sushi com chocolate, com frutas, como sobremesa um, E aqui a gente nunca faria isso Pelo menos eu nunca encontrei um lugar que serve sushi com banana ou frutas ou chocolate um, Então para mim isso é a maior diferença E além disso, não sei, o que você acha? Você acha que tem, tem mais, mais alguma diferença? Não não, não não. E a estrela de tudo é essa aqui. Eu nem, nem sei o que, que tem dentro, mas é um monte de coisa dentro. E isso é o McDonald's, orgasmo que é muito, muito delicioso. Então, a gente vai comer agora. Caralho é um orgasmo em um Sim! eu certeza que eles colocam drogas cocaína, não, sim. crack sei lá cara, eles colocam é bom demais é, é muito bom mesmo tipo, eu acho que vocês não estão nos acreditando como é bom esse sushi eu, eu juro, é o melhor sushi que já comi na minha vida, né? Nossa, é o melhor sushi que já comi na minha vida, com certeza! Uma coisa que é a mesma coisa aqui no Brasil é que sushi é um pouco caro, né? A gente gastou mais ou menos 40 dólares, que é um preço meio alto para um casal jantando fora. Mas, como é sushi, como é nossa comida preferida, né? E nosso restaurante preferido, a gente não reclama pegar um pouco mais do que, do que normal. Uma outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo é que não temos restaurantes como vocês têm no Brasil nos shoppings para comer sushi. Quase como fast food, né? Uh, aqui é mais um, um janta formal, se você vai jantar sushi. Claro que tem lugares mais baratos e lugares mais caros, mas normalmente só tem restaurantes mesmos para comer sushi. Foi uma coisa que eu, eu amei no Brasil, porque você pode ir no shopping e pedir uma janta grande com, com sushi e não é tão caro como que é aqui jantando sushi fora. E uma outra coisa em relação ao estilo de restaurantes, no Brasil vocês têm por quilo, né? E os restaurantes por quilo que são japoneses servem sushi por quilo e você pode comer muito e é meio barato. No, no fim, vocês têm mais oportunidade de comer sushi. Uma outra coisa que eu só conheci quando eu estava no Brasil é é tamaki. A gente não tem muito aqui. Eu falaria que talvez se você procura muito, você pode achar um restaurante que serve. Mas tem um prato bem bem famoso e bem comum nos restaurantes japoneses Uh, aí no Brasil, e é uma coisa que não temos muito aqui. Então eu acho que isso, essas são as coisas que eu esqueci de falar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm interesse em ver mais vídeos assim onde a gente sai e mostrar as coisas daqui, deixa um comentário falando quais coisas vocês querem que eu comparo. Então é isso gente, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau!